11 horas de voo o Havaí, dos Estados Unidos. Daqui, eu não sei nem quanto é que dá de hora de voo. Muito longe. Eu tenho medo de andar de avião da porra. Eu ando por necessidade, mas eu tenho medo. Eu, quando eu vou comprar passagem, digo, moço, me deu uma passagem o Havaí. Você quer sentar onde? Eu falei, tem como eu sentar na caixa preta do avião? <risos> não, só acho a caixa preta quando cai. O avião sumiu, mas encontramos a caixa preta no oceano, tá eu em cima, assim, na caixa preta. assim. Eu vou sentar, quero ver eu morrer nessa merda. Eu tenho medo. E a pessoa que vende a passagem, parece que ela não quer que você voe. Ela quer te botar medo. Ela fala assim, me deu o um número de emergência. Falei, pra quê? Falou pô, emergência. Eu falei, não é pra ter emergência nenhuma aqui. Disse, não, mas em caso de emergência, eu tenho que ligar pra alguém. Eu digo, liga pra mim, pega o meu número então. Se ligar pra minha mãe, vai segurar o avião, não vai segurar.